Olá, eu sou Melissa Lorange, bem-vindos a mais um Chá de Melissa Hoje um Chá de Melissa, não com pessoas, mas com um local representado por pessoas Por isso aqui é tudo muito metafórico Eu estou no bar de drag queens de Porto Alegre, cidade que eu amo muito Com pessoas que eu também amo muito E se tudo der certo, no final desta gravação nós vamos todos fazer um sexo gostoso Recebam com muito prazer Julia Franz, a.k.a. Leon Rojas e Rodrigo Kras Então, eu gosto de começar perguntando o nome das drag queens, mas como a gente está entrevistando um lugar representado por vocês, queria que vocês explicassem como surgiu a ideia do Workroom e como foi desempenhar, fazer isso funcionar. Beleza, então tá. É... Eu estava com muita vontade de empreender um negócio, queria que fosse algo voltado à responsabilidade social. E uma vez, uma bela, uma bela noite, uma mesa de bar, bêbado, na época com meu ex-namorado, amigo. Muito bom, muito bom, bêbado esse é muito As bom. ideias elas vêm melhor no né, assim. É, eu, eu tava num bar temático tailandês e veio um drink semelhante com o nome Fifi. E me veio me, o nome da drag do reality show e a gente começou a pensar e a conversar na hora, na época. Imagina que louco, imagina que pira fazer um bar inspirado em RuPaul's The Grace Que tivesse drags locais, que tivesse um palco, que tivesse sync, que não sei o que, que não sei o que E começou a fazer muito sentido, sabe? Eu comecei a pensar no, no mercado aqui de Porto Alegre, da cena drag é, Bares LGBTQs, a questão da responsabilidade social que sempre foi meu forte, né? Que eu queria investir e trabalhar nisso Você não trabalhava com... com, com... Eu trabalhava na área de eventos uma, produzir alguns shows e tal. Na verdade, mais locava espaço para realizar, de shows. Mas... Enfim, eu tava querendo fazer algo diferente algo meu, assim, né? Então, brilhou essa ideia e eu fiz uma né? É, o, o outro sócio do workroom é o Etro eu não botei aqui pra dar entrevista, não, Porque das coisas que eu não sou obrigado a entrevistar, <risos> é, claro, não é entrevista. ah. E assim, você é responsável por colocar isso tudo funcionando artisticamente. Inclusive, colocando você funcionar artisticamente. Explica pra mim como é que isso funciona, como é a dinâmica das drag queens, como você se sente inserida ou neste espaço cultural <risos> muito louco dessa cidade. Com B. Felipe, BeFelibre. Felipe é maravilhoso. Louca! <risos> Então, a gente tem um casting aqui de drags, então a gente sempre trabalha com 20... Quatro, oh, lá, lá. 24, mudando, é, é. Assim, a gente tem as nossas fixas, algumas fazem shows de vez em quando, assim. Um e Isso é um show, vocês estão ouvindo o som, tem pessoas suspiando que tem um show. A gente tá no camarim. A gente então, tá né? no camarim. Esse é o camarim. Badato. Badato. Então, temos esse casting com 24 drag queens e a gente tem shows todas as quartas, sextas e sábados. Tá. Daí, as quartas, agora a gente tá dando uma reformulada e fazendo coisas mais abertas para todo o público LGBTQ. Então, não tanto show de drag, mas as atrações do público LGBTQ, do... de artistas, cantores, performers LGBTs no geral. E, enfim, eu faço toda a curadoria das drags, faço ensaios todas as segundas-feiras. Então, as... quando tem performances nas sextas e no sábado, as drags todas vêm ensaiar comigo nas segundas. Então, a gente faz um trabalho todo de luz, de cena, de. de... de... de... enfim, e de... de... bem profundamente na performance para também ter uma. Qualidade não, né? E é muito bom esse negócio de troca. Quando a gente troca, as artistas trocam umas coisas, isso é muito importante. pode Porque ninguém faz nada sozinho. Se você é drag queen, tá assistindo, e acha que você faz uma coisa sozinho, inovador, você é trouxa. I'm sorry. Você não faz nada. E estar no meio. Quem é que ajuda você? Quando você ajuda os outros, quem é que ajuda você? <risos> ah, então ninguém. Alô! Ninguém, eu sou maravilhosa, eu não preciso. Toma. Não, precisa sim, todo mundo precisa. Eu não tenho meus precisa. amigos que me ajudam, tenho o Henrique que trabalha com a gente, que é DJ, que volta e meia vem aqui ver minha performance, ajudar na luz, no som. Então, mas assim, com as drags eu acabo fazendo esse papel mais ativo mesmo, de, de ajuda. Adoro, inclusive. <risos> Vamos começar depois. <risos> é, então tá. E, e, assim, como é a dinâmica entre as drag queens aqui, na cena de Porto Alegre? Uhum. Então, elas são, ah, muito... verdade. Vou falar. elas são muito receptivas, eu gosto muito de trabalhar com elas, de verdade, porque elas são muito receptivas às minhas críticas. Eu acho que eu consegui conquistar a confiança delas e eu acho que a gente tá fazendo um trabalho juntas muito bom. Porque por mais que eu seja parte ativa da relação, também tem muita troca nelas também. Claro, dão muito, eu aprendo muito com elas. Entre elas, a gente tem alguns pequenos problemas. Pequenos problemas, pequenos problemas. Né? Né? Eu não sei porquê, mas drag queen acha que tem que ser barraqueira, que tem que brigar com as outras, ficam numa, numa linha de competição. Não só as drags daqui, acho que as drag queens no geral, muito estimuladas, inclusive, pelo, pelo reality show do Paul. No Rio de Janeiro, todo mundo se ama. Não serve, São vocês aí. Falsa. <risos> <risos> eu mas, mas eu, eu, eu me irrito um pouco, confesso, porque eu acho que tá todo mundo fudido e a sociedade, no geral, já nos, nos bate muito, entendeu? Pra gente ficar se batendo entre si. Então, eu não entendo muito bem essa dinâmica, tento sempre quebrar, mas é bem complicado. Fala da terça e da quinta. Fala tu? Fala, posso terça e quinta. É? Bom, terça e quinta, então, rola as noites de lip-sync aberto, palco aberto. Eu tô falando muito baixo, tô falando muito... Baixo. Não, olha, eu, eu, eu trabalho com make-off na hora. Ele tá segurando a lapela, porque ele fala muito baixo. E a gente, que é drag que eu fala muito uma coisa escandalosa. Mas tudo bem, eu edito o som. Beleza. Passa. É, bom, continuando, então, terças e quintas é a noite do Lipsync aberto, o pessoal escolhe qualquer música, desde que tenha no catálogo do Spotify, a gente tem um DJ que fica lá, enfim, a galera pega as perucas, as plumas, enfim, sobe no palco, dubla, performa, tem um, pessoas que cantam, que a gente tem microfone, mas foi mais... algumas experiências, assim, assim. Tem de pessoas que cantam, é, a gente corre. Mas assim, <risos> o foco é dublagem, tá, gente? Dublagem. É a noite do lip sync é aberto. Né? Certo. E é sucesso, assim. O pessoal, enfim, curte bastante, bebe bastante pra se encorajar. Sim. É, infelizmente, não, gente tá com o tempo corrido, queria pegar os drinks da casa pra mostrar, mas assim, são todos com o nome de. Drags é, participantes do Red Show. Escolhidas a dedo. Hum. É, elas vieram aqui e eles dedaram, acho que dezembro mais algumas não conta, vieram. Não, conta não conta que a gente dedou. Que teve isso, né? Vocês receberam aqui Sim. na Black Lives uh, Sur uh, As meninas vieram, vieram no bar e não processaram vocês. Não, eu acho eu isso não... maravilhoso. É bafo, né? E Maravilha. as pessoas achando que o RuPaul ia me processar por causa do meu vídeo. Eu tava todo cagado, ela adorou. Michel Vissage falou no palco, pegou o microfone, falou no teatro do Bourbon Count que foi o local onde ela tava realizando a tour, aqui em Porto Alegre. Falou no podcast, o tipo, RuPaul já sabe do bar, então, assim, tá... <risos> e você ainda <risos> não recebeu a visita do processo Ainda não. Ainda não, não recebeu. Nessa hora, o bar é dele mesmo. Claro. Não tem nada a ver com isso, Você só, só trabalho aqui. Amém. Eu só trabalho aqui. Como é que foi pra você ver essa gente de perto? E pras meninas, como é que foi essa repercussão ah, pra dentro do, do, da comunidade? Foi incrível, assim, porque claro que o bar todo é temático, então foi muito importante a gente ter isso tão cedo no bar, né, porque a gente tem um ano e pouquinho, e já teve a vinda delas aqui, foi tudo muito rápido, a gente até tinha esse sonho, esperava que isso acontecesse, mas não com a velocidade que foi. Mas o bar, modesta parte é um sucesso, né? Os guris acertaram muito na ideia e a gente é muito privilegiado de poder trabalhar aqui e ter essa cena acontecendo, sabe? Eu sempre noto isso. Pro casting foi muito importante, porque várias das drags começaram a se montar, a gente tem uma... uma no casting a gente tem, claro, drags mais experientes, tem até uma menina transexual, a gente tem uma variedade. Mas várias começaram a se montar porque foram esperadas pelo RuPaul. Então pra elas foi um sonho realizado, assim, poder ver os ícones tão de perto, então foi muito bonito, assim. Ainda mais que a maioria foi muito querida, muito fofa, a Michelle Vissage amou o bar real, ela pediu para falar no microfone. Pegou o microfone e falou muito obrigada, a gente fez performances pra elas. Elas, tipo, adoraram, aplaudiram horrores, sabe? Foi muito... Foi uma troca mesmo, assim. Muito foda. Que bom. E você aí, pagando por Meet Greet. Mas... <risos> Mas tudo Ah, Assim, às vezes, as quando você é interessante, a pessoa vem até você ainda te dar tip. Ah, e elas deram tips também aqui pra gente, sabia? Depois das performances, elas deram tips. Foi um bafo, foi um bapho, uma noite incrível. Depois a gente saiu, enfim... Deixa sim, né? Deixa sim, deixa sim. Na verdade, é, é, essa, essa entrevista, essa segunda parte da entrevista, a vão encontrar no Next Beach. Oh, <risos> no canal do Sá João. Na verdade, eu fiz toda essa entrevista aqui, né? Nem porque eu quero fazer propaganda de vocês, é porque eu pretendo me mudar para o Já estou galgando <risos> o meu lugar no casting desde agora, entendeu? Porque a gente não sabe dia de amanhã. Dizendo que é a professora precisa ganhar uns trocados Então, assim, quando eu vier para cá, eu espero que ainda tenha bar. Muito sucesso mesmo, porque vai ser daqui a um tempo. Mas eu amo essa cidade, eu quero muito vir pra cá tá? Então vocês lembrem de mim na hora de fazer o casting é Até porque eu estamos indo pros Estados Unidos Tá tendo vaga Tá tendo vaga que eu sei tá. Mas vocês esperavam que fosse o sucesso que, que foi assim? Você foi um tiro no escuro Então, esperava, esperava né? é, Não imaginava que fosse tão rápido Que fosse tão assim, esse boom Porque é, a gente tinha muito receio de abrir o bar em Porto Alegre Quando as pessoas ficaram sabendo do bar Muitas pensaram que era São Paulo um né? pouco pelas cenas assim, maior maior, enfim, mas a gente veio para causar mesmo aqui uma de um pouco, um pouco tão conservadora, e... Você já tiver um problema muito de muito isso aqui? Não. Tá na hora de ter? Não, né? deixa assim <risos> Que eu tá. acho eu bom, se não incomoda espero ninguém, ter, inclusive. se incomoda <risos> ninguém, vamos nos incomodar. Na época de eleição é difícil, né? Mas a aceitação tá sendo incrível, assim, a, a gente tem todo esse tipo de públicos, né, Júlia? É uma diversidade incrível. E pra fora daqui, como é a cena? Porque as pessoas não, talvez não conheçam como é a cena em Porto Alegre. Assim, existe mais cena em Porto Alegre? Não, claro que existe, né? A gente tem lugares super tradicionais como o Vitrô, que é uma casa de show bem antiga. O Vitrô... É um espaço que fica é, na parte central da cidade. É, rola um show os domingos, mas tem uma pegada muito de festa também, sabe? É outra vibe. É outra vibe. Outra e vibe. tem festas, tem uma festa aqui que é maravilhosa. Que se chama extravaganza, é, Nada menos que tem uma uma das produtoras aqui do lado. É, e... o que está trazendo quem, quem, quem, quem? Aquaria! Aquaria. E então a gente tem essas peças que eventualmente rolam, né? Mas é uma outra proposta, que quando a gente pensou na working room era um espaço onde as pessoas possam estar sentadas, curtindo shows, bebendo drink, comendo. Enfim, essa vibe. Isso é importante que produz as coisas acontecendo. Total. É muito difícil drag não ter onde existir. Não, e uma coisa muito interessante é, antes do Barabri, já existiam as drags, é óbvio que drag é uma coisa na Martin antiga, muito antes de RuPaul. Mas esse espaço de ter um bar pra apresentar, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente não vê tanto, o drag é mais marginal, ou em festas lotadas com muita gente, palco, droga, bebida, outra vibe, assim... Quero! Não, amo! É uma vibe, tu fazer uma performance numa festa é uma coisa, uma festa grande, ou uma festa, enfim, com essas intenções que não é... Tu não vai pra festa para ver o show de drag, o show de drag é mais uma atração da festa. Exatamente. Aqui é um bar que tu vem, tu senta, tu come, tu bebe, e a gente faz performances assim, na cara da pessoa. Então é uma outra dinâmica que tem a fazer uma performance em um lugar menor, mais tranquilo, tu pode explorar mais as músicas, fazer coisas mais artísticas. Então eu acho muito interessante isso para as artistas também. É, tem uma proximidade muito mais forte com o público. E é com... mais difícil também, viu, bicho? Oh. Então drags usem desodorante. <risos> e é interessante que todo mundo que vem para cá, no mínimo sabe onde tá vindo, sabe? É muito difícil alguém assim que entrou porque ai, que bonita essa casa rosa, sabe? Não. Porto Alegre tem, tem um pouco essa cultura de bares temáticos, né? que a Sim, gente não tem. tem tanto no Rio de Janeiro, não tem quase, bar temático, Verdade. em São Paulo eu já não sei, mas aqui eu sei que tem muito essa vibe e eu acho ótimo, inclusive vida longa. Era só isso que eu tinha pra perguntar, a, o vão ficar na rua... Lopo Gonçalves, número 1364, cidade de Baixa, Porto Alegre. E se você é de Porto Alegre e não veio ainda, pelo amor de Cher, venha! E se você por um acaso estiver viajando e passando por aqui, Venha também, tá? As meninas são maravilhosas, é a fácil. cena daqui é muito legal e vocês não estão, estão, estão perdendo muita coisa e não vir pra cá, ok? Façam um turismo drag. Venham pra cá assistir duas semanas direto do show do. Clube. Tá, bom. tá bom? Tá bom? Beijo, gente, muito obrigada, viu? Pra vocês pararem é tudo que é vocês estão fazendo pra falar que sabia isso aqui, que nem nessa cidade é. Alô, bom, tá? pra é. 200 pessoas que vão assistir. Queria dizer que o Rodrigo fala muito baixo, então a gente vai fazer, tá, toda a nossa entrevista agora assim, por favor, diga pra mim, você tá solteiro pra jogo? Opa! Nossa, nossa. Você não pode Salvo pelo Gogo! Talvez. Amor, talvez. Eu achei um absurdo, eu acho um absurdo falar que eu falo baixo, eu não falo baixo, Não. Já certas pessoas aqui, falando bem <risos> baixo. <risos> né, Júlia?